Hello, hello! Esta semana foi apresentado um estudo muito interessante sobre a literacia financeira em Portugal e como é que estão as questões de poupança e de investimento por um universo de portugueses. Eu quero-te apresentar aqui os principais resultados e também algumas perspectivas para o futuro do investimento em Portugal. Vamos a isso! Todos os dias os mercados chovem e deixam.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 que as nossas ações devem resultar em verdadeiros investimentos lucrativos. A nossa Comissão de Mercados de Valores Mobiliários, a CMVM, no âmbito dos seus 30 anos de que, que festejam, a entidade festeira aqui 30 anos, elaborou um estudo sobre a literacia financeira em Portugal, tentou perceber aqui num universo de alguns, alguns milhares de portugueses como é que estão as questões de literacia financeira, como é que é o conhecimento dos portugueses, como é que estamos em termos de poupança, como é que estamos em termos de investimento, para também comparar com estudos de há 10 anos atrás e perceber quais são as tendências em Portugal. Este estudo foi elaborado pelas consultoras Valdani, Vicari, Andassociati, acho que é assim que se diz, e KPMG, contou aqui com um universo de 15.173 portugueses que responderam a aqui a algumas perguntas. Eu pessoalmente considero que é uma amostra demasiado pequena para, para representar a totalidade da população portuguesa, isto representa apenas 0.14% da população total em Portugal, ainda assim conseguimos tirar aqui um, uns interessantes, umas interessantes inferências deste estudo e é isso que eu quero partilhar aqui contigo hoje, ok? Segundo este estudo, cada vez mais portugueses poupam, mas são às vezes ao risco, ou seja, há cada vez maiores níveis de poupança por parte dos portugueses, mas são totalmente às vezes ao risco dos mercados de capitais. Já a parcela das pessoas que não poupam tem apresentado um decréscimo de 2010 para agora, 48% em 2010 não poupava nada e hoje em dia, em pleno ano de 2021, ou para o estudo de 2020, que o estudo começou em 2020 e entrou no início de 2021, então esta parcela reduziu-se para 38%. Okay? Isto é uma melhoria substancial, cerca de 20% de melhoria, por isso 48% não poupava absolutamente nada há 10 anos atrás e hoje em dia 38% não o faz. A percentagem de poupança em Portugal ronda os 7%, o que está abaixo da média europeia nos 12% e ainda assim 1 um terço dos portugueses, que okay, é aproximadamente 33% dos portugueses, não poupou absolutamente nada nos últimos 12 meses. É impressionante. Quanto a investimentos, 64% de, dos inquiridos dizem nunca ter investido em qualquer produto financeiro, ações, obrigações, fundos de investimento, ETFs, planos de poupança-reforma, absolutamente nada. 28% dos inquiridos assumem-se como investidores ou afirmam que já investiram no passado. Lembrar que no último estudo há 10 anos atrás, menos de 10% dos inquiridos tinha dito que estava exposto a qualquer tipo de ativo financeiro, por isso há aqui uma melhoria substancial, 28% face a 10% há 10 anos atrás, okay? muito bom indicador aqui. A maioria das pessoas que investe concentra-se nas grandes cidades do país e apesar de que em Portugal temos mais pessoas do género feminino do que do género masculino, a realidade em investimento é contrária e temos uma maior representação do sexo masculino em investimentos, ok? 57% dos investidores são do sexo masculino. Parece haver uma correlação positiva entre o grau académico das pessoas e o nível de investimento, parece que pessoas que investem tendem também a ter um grau académico superior, e quanto a médias salariais, parece que... Quanto maior for o salário oferido pelas pessoas ao longo do ano, maior é a propensão também para virem investir o seu dinheiro, ok? Agora, algo menos bom, as decisões de investimento parecem ainda basearem-se muito nas dicas dos amigos ou do funcionário do banco. 46% dos inquiridos que investem disseram mesmo que investem a partir de dicas de amigos ou familiares, e isto... É preocupante, ok? E mesmo assim uns 36%, 36% que disse depender completamente do que os funcionários do outro lado do balcão do banco lhes dizem para fazer. Para mim estes são dois indicadores ainda preocupantes, há aqui muito trabalho a fazer do ponto de vista da educação financeira das pessoas. Apenas 14% lê relatórios das empresas, enquanto que 60% continua a consultar... Informação na internet baseia as suas análises de investimento com base em notícias, no, nas opiniões de analistas e isto também é um indicador preocupante porque realmente apenas uma fatia muito pequenina, 14% lê realmente os relatórios das empresas para perceber onde investir de forma correta e evitando riscos, ok? Um dado mais preocupante, a meu ver. Agora, mais preocupante que tudo é que um quarto dos inquiridos, 25%, diz que não lê, os, não lê sequer os contratos de investimento que faz junto do banco. Ou seja, as pessoas do outro lado do balcão do banco apresentam-lhes uns produtos, as pessoas assinam de cruz sem ler absolutamente nada e aqui uma grande porcentagem disse que confia completamente no, nos conselhos que o banco lhe dá e outra percentagem diz, uma percentagem mais pequena, de, de 11%, diz que não precisa de ver essa informação para absolutamente nada. Para mim, isto são dados preocupantes, porque mesmo depois do que aconteceu nos anos mais recentes, com casos como o BPN, BPP, agora Novo Banco, mas o BES, antigamente, Banif, etc., mesmo assim, as pessoas estão a assinar cruz e a não querer... Ler a informação que lhes realmente interessa. Os principais motivos para não investir nos mercados de ações ou noutros produtos financeiros mais interessantes do que depósitos a prazo. Muitas das pessoas dizem que é por falta de liquidez, por falta de rendimentos maiores. 47% diz que é por falta de recursos, 27% diz que é por falta de confiança e 24% diz que é por uh, uh, não conseguirem controlar o risco ou não se querem expor ao risco de tudo. O interessante aqui neste estudo é que quando os investidores dizem ter perdido dinheiro, descartam culpas para outras pessoas, não é? Muito comum da humanidade, diria. 62% consideram que perderam dinheiro por mudanças no mercado, ok, por algo que possa ter acontecido na, no vento que levou o mercado, 26% por mau aconselhamento e 13% por simples azar. Eu acho estes dados interessantes porque realmente os investidores descartam sempre a culpa de, dos seus ombros em vez de assumirem que realmente ou não sabem ou cometeram um erros de análise. E é tão simples quanto isto, ok? Todos nós cometemos erros e todos nós temos a aprender com esses erros. Sim, inclusive Warren Buffett com mais de 90 anos de idade continua a cometer erros. Okay? Algumas notas finais aqui, a maioria dos inquiridos disse que está disposto a aprender mais sobre investimentos em workshops, formações, seminários, webinários, etc. em Portugal e por isso desde já convido-te a veres mais aqui sobre o FASH e sobre o ILB. O FAZ é sobre Finanças Pessoais, o ILB é sobre investimentos na Bolsa de Valor, são duas formações que eu tenho e que te podem ajudar a ti a gerir melhor o teu dinheiro e assim rumar à liberdade financeira. E no que diz respeito à procura de informação sobre dinheiro, poupança, investimento, os portugueses parecem preferir a rádio, 46% procura essa informação na rádio, 43% procura essa informação na internet. E já que estás aqui a ver este vídeo na internet, então convido-te a subscrever o canal dos investimentos lucrativos, onde vou-te trazer todas as semanas conteúdos relacionados com dinheiro, poupança, investimento e negócio, ok? Para que possas gerir melhor o teu dinheiro, fazer crescer as tuas poupanças e assim poder atingir a liberdade financeira que tanto mereces. Okay? Queria-te apresentar estes dados sobre este estudo financeiro em Portugal, achei bastante interessante, há aqui alguns indicadores que mostram uma melhoria substancial na última década, há outros que mostram também umas oportunidades onde nós podemos vir a melhorar. Por isso conta comigo para ajudar-te a ti e aos restantes portugueses a melhorar a sua literacia financeira. Eu também tenho muito a aprender com vocês e por isso já fico muito agradecido por todos os comentários que vocês vão colocando aqui, todas as dúvidas, todas as perguntas e também todas as provocações que me vão fazendo para assim também ir melhorando dia após dia. Ok? Muito obrigado. Salções lucrativas. Tchau, tchau.